Glórias ao bom Deus, glórias ao nosso glorioso Salvador, graças a Deus estamos aí mais uma vez ao vivo, um pouco atrasado, mas não vamos deixar de ler a palavra de Deus, orar ao Senhor, glorificar e exaltar aquele que reina sobre nossas vidas, amém? Desde já eu peço que a paz a graça e a paz que é de todo entendimento possa estar sobre nossas vidas, não só hoje, mas para todo sempre. Eu acho que a paz é algo fundamental na nossa vida, porque com paz você é capaz de realizar muitos feitos, porque se você está em paz, nada te abala. Não uma paz do mundo, uma paz que o dinheiro compra, uma paz estabilizada nas coisas deste mundo, mas uma paz que vem do alto, por isso que Jesus disse que nos deixaria a paz, mas uma paz que excede todo e qualquer entendimento, é por isso que eu gosto sempre de falar da paz que excede todo entendimento, que é a paz que Jesus coloca no nosso coração, é uma paz que pode estar tudo caindo ao seu redor, mas se essa paz que excede todo entendimento estiver no teu coração, você está sempre em paz, sempre de coração é, como é que eu vou dizer, você vai estar sempre de coração disposto, sempre de coração fervoroso, você não vai ser uma pessoa rancorosa, você não vai ser uma pessoa que vive murmurando, porque a paz que excede o teu entendimento está no teu coração, amém? Glória a Deus. Então, apesar de nós estarmos hoje atrasados, nós vamos ler hoje o Salmo, Salmo de Davi, Salmo 121, eu peço a você que prepare a sua Bíblia, nós vamos ler hoje o Salmo 121, para a honra e glória do nosso Deus, Salmo 121, Salmo de Davi, se você não tem uma Bíblia, eu peço a você que pegue, é só clicar aí em mostrar mais, embaixo do vídeo na descrição que o, o texto que nós vamos ler vai estar aí na descrição do vídeo, já está, né? Aí na descrição do vídeo. Se você caso você não tenha uma Bíblia, mas melhor que você tenha que abra sua Bíblia e acompanhe conosco a leitura da palavra. Amém. A palavra é essa que é digna de toda aceitação, que é digna de toda a honra de toda a glória, que é uma palavra que liberta, que salva, que cura que transforma realmente, uma palavra viva, uma palavra eficaz, é uma palavra que nunca envelhece. Essa é a verdade. Antes de nós lermos a palavra, nós vamos orar. Eu vou pedir a você que deixe um comentário o que, que você está achando nossas lives, o que, que a gente pode melhorar aqui, o que a gente pode. Deixe sua crítica, sua sugestão, faça isso, por favor. Se você quer um pedido de oração, também faça isso. É eu não sou a favor da pessoa pedir oração e não orar, né? isso, é contra, isso é, não é bíblico, você pede sim com o irmão, ore junto com você, você pede com o irmão, te ajude em oração, né? porque talvez você pode estar sentindo assim, meio fraco espiritualmente, e um irmão pode ser ali um, um apoio espiritual junto de Deus para te ajudar em oração, mas nunca deixe de orar, não deixe que nada neste mundo, nenhum nada possa te abalar a ponto de que você pensar que não pode orar, porque essa é a ideia do diabo, o diabo ele sabe que ele está derrotado, ele sabe que o, o endereço dele, o final dele é a derrota, que ele não tem mais jeito, não tem mais salvação para ele, não tem mais recurso para ele, então, e lutar contra Deus também, ele não luta porque ele já perdeu essa luta contra o Todo-Poderoso. Então, ele não luta contra Deus e nem luta para ser aceito por Deus, ele luta contra nós. Porque ele sabe que para ele não tem mais jeito, então ele luta para atrasar a nossa vida. Então, não importa o que você fez, não importa a situação que você está, não importa o pecado que você cometeu, você nunca deve deixar que o diabo coloca no teu coração que você não é digno de orar, de ajoelhar, colocar seu joelho em terra ou de qualquer outra forma que você sentiu no teu coração de orar e clamar ao Senhor. Isaías 59 diz que os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possa ouvir e nem as tuas mãos estão encolhidas para que não possa salvar. Então nós temos um Deus presente. Então ore sempre. E antes de orar, eu peço a você que deixe um comentário, deixe um like para poder ajudar o nosso trabalho aqui. Quando você deixa um like, o YouTube entende que o vídeo é relevante e vai divulgar para mais pessoas. E você pode também ajudar o YouTube a fazer isso compartilhando o vídeo, compartilhando o link da live, da live nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, compartilhando com seus amigos, assim você traz mais pessoas para estar aqui orando e é, lendo a Palavra de Deus conosco, porque eu sou o povo hoje sofre por falta de conhecimento e o maior conhecimento que faz o homem sofrer hoje é o falta de conhecimento de Deus, como foi dito na live de segunda-feira, né é, segunda não, de sábado, que o que agrada ao Senhor é que nós o conheçamos e o compreendamos através da sua palavra. Vamos ler a palavra de Deus? Aliás, vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus e Pai, Deus de misericórdia, <risos> graças te damos ó Deus. Graças te damos pelo fôlego de vida que o Senhor nos concedeu mais um dia, Pai. Graças te damos pela tua misericórdia. Graças te damos só por o Senhor existir, Senhor Deus, nas nossas vidas. Pai querido, Pai Santo, derrama o Espírito Santo sobre nós, nos dê sabedoria, nos dê graça, Oh Deus Santo, peço a Ti, Senhor Deus, que repreenda todo mal, nos dê livramento, acampo Teus anjos ao nosso redor, nos livrando de todo mal, Senhor Deus, sobre a face desta terra, todo mal, seja ele espiritual, físico, mental, seja qual for, Senhor Deus, joga por terra todo mal em nome de Jesus, aonde quer que estejam neste momento, necessitando, Senhor Deus, de uma cura, necessitando, Senhor Deus, que o Senhor venha abrir as portas diante dele, necessitando, Senhor Deus, que o Senhor venha trazer um renovo sobre a Tua vida, enchendo-o de fé e esperança e paz, onde quer que estejam neste momento, Senhor Deus, necessitando da Tua graça, do Teu poder, da Tua misericórdia, estenda as Tuas mãos sobre o Teu filho, sobre a Tua filha, Pai querido, que joga por terra todo o mal, abençoa as famílias, abençoa nossas famílias, Senhor Deus, nos livre de todo mal, Senhor, nos ensina a ter paz, onde quer que nós trocarmos a planta dos nossos pés, e podemos ter a coragem de pregar a tua palavra, pregar o teu grande amor, no nome santo de Jesus, Senhor. Pai querido, Pai amado, nos dê paz, saúde e sabedoria, Senhor, para tua honra e para tua glória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pega a sua Bíblia ou então leia aí o a descrição do vídeo que está aí, ah, o texto que nós vamos ler nessa noite, que é o Salmo 121, o Salmo de Davi, Aleluia, Glórias a Deus, Salmo 121 diz assim, Elevo meus olhos para os montes, e questiono, de onde me virá, o socorro, o socorro virá do Senhor, o Criador dos céus e da terra, ele não deixará que teus pés vacilem, não pestaneja aquele que te guarda, certamente não, de maneira alguma cochila nem, dor, nem dormita o guarda de Israel, o eterno e o teu protetor diurno, como sombra que te guarda, ele está à tua direita. Não te molestará o sol durante o dia, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Ele protegerá a tua vida. Estará sobre a proteção do Senhor ao saíres e ao voltares desde agora e para sempre amém glória a Deus eu estou lendo aqui a Bíblia King James ela tem uma tradução um pouco diferente dos demais, demais exemplares da Bíblia mas não foge eu gosto da King James porque ela tem uma uma leitura assim ela é mais próxima assim, do original em em tradução, então ela é um pouco diferente, mas o princípio bíblico está na palavra, está nesse texto, que não foge de forma nenhuma dos princípios daquilo que Deus estabeleceu como sua palavra para nós nos dias de hoje, e para quem não sabe o Salmo 101 é um cântico de peregrinação, é um cântico de romagem, é um cântico onde eles usavam esse cântico como uma oração a Deus, pedindo a Deus auxílio. As pessoas usavam em Israel esse texto como um auxílio, como uma implorar a Deus pela sua misericórdia, por algo terrível que eles poderiam estar passando. E Davi, o qual escreveu esse salmo, ele passou sim por momentos terríveis, por momentos de muito difíceis, principalmente quando ele estava fugindo de Saúl, ele passou pela morte várias vezes, principalmente quando ele estava no meio da guerra, ele passou pela morte várias vezes, quando ele enfrentou o gigante, ainda menino, ainda jovem, ele passou por momentos difíceis várias vezes, quando ele teve que fugir do seu próprio filho, que ele queria matar, ele passou por momentos difíceis. Mas Davi era um homem que não é à toa que ele era segundo o coração de Deus, porque apesar de Davi ter feito cometidos muitos pecados, é, pecados ainda maiores do que os de Saul, os pecados que Saul cometeu não chegam nem perto dos pecados que Davi cometeu. Mas por que que. Saúl foi castigado tão severamente por Deus, a ponto de dizer que estava tirando dele a honra, estava tirando dele o espírito, deixando ele só. Porque Saúl não se arrependia, ao contrário de Davi, que ele sempre se arrependia dos seus pecados. O que a gente aprende muito com Davi é o seguinte, que por que, que, ele, é, que ele é um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi nunca caiu no mesmo pecado duas vezes, toda vez que ele cometia um pecado, ele se arrependia e Deus mandava um profeta, o próprio Deus falava com ele, ou ele se arrependia percebia que estava errado, ele pedia perdão a Deus e abandonava aquele pecado, portanto tem um, um salmo de Davi, onde o próprio Davi escreve esse salmo e diz, que aquele que reconhece o seu pecado e o abandona, alcança misericórdia de Deus, então era um homem que tinha intimidade com o Senhor, apesar de muito pecador, e aí que está a misericórdia de Deus, aí que está o grande amor de Deus, aí que está o diferencial desse Deus, ao qual nós não conseguimos compreender absolutamente como que pode um Deus amar criaturas tão pecaminosas e perversas como nós. Davi era um homem sanguinário, Davi era um homem que mentiu várias vezes, Davi foi é um homem que foi desleal, mas ele sempre se arrependia de seus pecados, o abandonava e alcançava a misericórdia de Deus. E Davi agora, ele escreve esse salmo e a gente percebe que ele estava em uma íntima, como eu vou dizer assim, ele estava numa profunda carência da mão poderosa de Deus de o livrar de alguma coisa. Eu não me lembro agora o contexto histórico do Salmo 120, do Salmo 121, mas eu ainda quero trazer aqui uma das lives para a gente falar a respeito disso. Que cada salmo de Davi tem uma história. Foi um momento que ele passou na sua vida e ele escrevia aquele salmo. E esse momento de Davi era um momento onde ele estava necessitando da ajuda do Senhor. Davi era um homem que ele nunca partiu para a batalha sem antes consultar a Deus e tudo aquilo que ele fez sem antes consultar a Deus deu errado principalmente quando era algo que não agradava o senhor mas como já disse Davi era um homem que ele se arrependia dos pecados e Jesus disse que que age em nós aliás não foi Jesus que disse foi João Batista quem disse que deve em nós frutos dignos de arrependimento frutos dignos do verdadeiro arrependimento Deus conhece quando nós nos arrependemos genuinamente de coração ou quando estamos falando de boca para fora só para poder agradar alguém ou tentar talvez passe pela nossa mente que a gente possa enganar a Deus com nossas palavras nós não conseguimos fazer isso mas Deus conhece o nosso coração Ele sabe quando nós produzimos frutos de arrependimento e arrependemos genuinamente. E os frutos de arrependimento, qual que é o fruto do arrependimento? É abandonar o pecado, é abandonar o erro. E Davi aqui estava necessitando da mão poderosa de Deus para o livrar daquilo que ele estava passando. Interessante que ele diz assim, eleva meus olhos para os montes. E me questiono, de onde virá o socorro? Aleluia. E é interessante Davi falar e é levar os, os olhos para os montes, a gente percebe que muitas pessoas é, parafrasiam essa palavra de várias formas, mas uma coisa que a gente tem que entender é que na, na época de Israel, e isso acontece até os dias de hoje, de pessoas adoradoras de coisas ocultas, e na época de Israel acontecia isso, que muitos dos deuses eram adorados nos montes. O próprio Deus apareceu para muitos homens de Deus nos montes. Aleluia. E ele diz, eleva meus olhos para os montes. É como se ele estivesse levando os olhos para os montes e procurando socorro, procurando a saída, procurando algo que pudesse... Trazer para ele um benefício, trazer para ele o recurso que ele necessitava. Interessante que ele olhe para os montes e ele se faz uma pergunta. De onde virá o meu socorro? Aleluia. De onde virá? Quantas vezes na nossa vida a gente não se questiona para nós mesmos. A gente não faz essa pergunta. De onde virá o meu socorro? Quantas das vezes a gente precisa de uma, algo material e a gente pergunta de onde virá esse recurso? De onde virá? E a gente percebe dentro da Bíblia que Deus ele faz milagre. Ele consegue é, tirar recurso da onde não tem. Deus ele sempre dava filhos para mulheres estéreos. Deus... Dava filhos para homens que já achavam que estava no final da vida e não poderia ter filhos. Deus sempre fazia um milagre de uma forma que alguém olhava e dizia assim, como que pode? Como que isso pôde acontecer? Aleluia. Eu fico imaginando o Gideão... Quando Deus começou a falar com ele e, e dando eles instruções, eu vou aqui encurtar a história, mas dando ele instruções de como ele levará o povo israelita da mão dos medianitas, e ao invés de Deus fortalecer o, o, o, o exército, na verdade ele foi diminuindo o exército de Gideão, tinha 31 mil soldados, no final só ficou 300, e 300 homens desarmados, se Gideão fosse um homem sem fé, com certeza ele questionaria, Deus, Senhor, mas que socorro é esse? Senhor, que recurso é esse? Onde que 300 homens desarmados, e depois Deus manda eles levarem buzinas, cântaros e tochas de fogo, onde que homens desarmados com buzina, tocha de fogo e cântara na mão vai vencer um, um exército de milhares de homens com isso, como? que socorro é esse? são questionamentos que a gente faz para nós mesmos e para Deus muitas das vezes de onde virá o socorro? ou quando Deus dá um socorro a gente pensa assim mas Senhor, como que eu vou resolver esse problema com isso? aleluia uma coisa é certa milagre não se explica milagre se vive milagre se aceita porque se milagre tivesse explicação, não seria milagre. E Davi ele faz, essa, ele faz esse questionamento de onde virá o um meu socorro. Como eu já disse, não me lembro agora o contexto histórico desse, desse salmo, mas Davi estava passando por um momento que ele precisava do socorro de Deus. E na, carne, em sua, na sua carne ele duvida e ele questiona de onde vai vir o socorro mas o Espírito que está dentro dele, que está ligado com Deus, responde o versículo 2, o socorro, o meu socorro virá do Senhor, o Criador dos céus e da terra, em outras traduções está escrito assim, o meu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra, que é a mesma coisa que é o Criador dos céus e da terra, ele levou seus olhos para os montes e perguntou para ele mesmo, de onde virá esse socorro que eu necessito? Ele diz com toda convicção. Portanto, tem um ponto de exclamação no final da frase. O meu socorro virá do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Aleluia. João Batista vai dizer com todas as letras e deixar bem claro que ninguém recebe nada se do céu não vier. Nada deste mundo acontece se não for pela mão poderosa de Deus, permitindo, ou fazendo, ou criando, segundo a sua vontade, segundo o teu poder. E ele continua, não deixará os teus pés vacilarem. Ele, além dele me trazer, me trazer o socorro, peço minha atenção na profundidade desse salmo. Davi, ele estava precisando de um socorro de Deus, ele pergunta, ele leva os seus olhos para o vazio, para os montes, para cima, sem, sem rumo e pergunta de onde virá meu socorro e ele mesmo cai em si e diz não há outro que me possa me socorrer a não ser o Senhor, o Criador dos céus e da terra e esse Senhor não só vai me socorrer, mas ele não vai deixar vacilar meus pés, ou seja, ele não vai me deixar sair do caminho, Não pestanejará aquele que te guarda, aquele que guarda ele não pestaneja, ele não dorme, ele não cochila, ele diz certamente de maneira alguma cochila nem dormita o guarda de Israel. Em outro salmo, Davi diz, se o Senhor não guardar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Pode cercar a casa, pode cercar a cidade de milhares de soldados armados até os dentes com tanques de guerra e helicóptero, avião, pode colocar toda a arma bélica em falta de uma cidade. Se o Senhor não estiver guardando, em vão é o trabalho dos que guardam. Aleluia. Então ele diz: certamente de maneira alguma ele cochila nem dorme, se guarda, esse protetor de Israel. Ele não só me dará o socorro, mas Ele não vai me deixar vacilar meus pés, não vai deixar eu sair do caminho e vai me guardar, vai me proteger. O Salmo, Davi escreve o Salmo 139, se eu não me engano, e escreve o Senhor é aquele que me coloca as suas mãos por cima e me cerca em volta. Ele me protege de todos os lados. E no versículo 5 ele diz assim, o Eterno, teu protetor, Davi estava dizendo para ele mesmo. Aleluia. Aqui é um é uma é uma oração aonde a pessoa fala com convicção daquilo que recebe para Deus no seu próprio espírito, dizendo o eterno, o teu protetor diurno, o teu protetor noturno. Como sombra que te guarda está à tua direita. Aleluia. Como um protetor, como uma sombra, um guarda, protetor, ele está sua sombra à tua direita, te protegendo de todo mal. Como diz o Salmo 91, como diz o Salmo 139, como diz vários salmos. Aleluia. E a Bíblia é bem clara em dizer que os, os anjos do Senhor estão ao redor Estão ao, ao redor daqueles que temem a Deus. E ele continua: Não te mostra, molestará o sol durante o dia e nem a lua de noite. O que, que Davi está querendo dizer com isso aqui? Quer dizer que ele não vai. A luz do sol não vai queimar sua pele de dia, ele não vai ser sufocado pelo calor do dia e nem o frio da noite a luz da lua vai, vai afringi-lo, de uma certa forma ele pode até estar falando do tempo, porque eles viviam num lugar onde o sol de dia era escaldante e a noite era muito frio, chegava até abaixo de zero, não é à toa que o povo de Israel quando sai do Egito, Deus coloca em diante deles uma coluna de fogo durante a noite, não só como guia, mas também para aquecer, e uma nuvem que os cobria durante o dia, não só para os guiar, para, os, para mostrar a eles o caminho para percorrer, mas também para que o sol não os molestasse de dia. Aleluia. Mas isso aqui tem outro sentido também. Davi, quando diz que o sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite, ele está dizendo que nós teremos proteção, porque no versículo 5 ele diz que o teu guarda, protetor é diurno, mas no versículo 6 ele está afirmando que também ele nos guarda de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite, aleluia, Jesus deixou bem claro, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do céu, ele não guarda, é um guarda presente todos os dias, quer seja dia, quer seja noite. E no versículo 7 ele continua, o Senhor te guardará de todo mal. Como está na oração que Jesus ensina, Ele te protegerá a tua vida. Aleluia. Ele protegerá a tua vida. Aqui Davi está falando de uma vida terrena, mas quando nós trazemos para o tempo hoje que nós vivemos da graça revelada de Jesus, porque muitas pessoas dizem que hoje nós vivemos no tempo da graça, mas na verdade a graça sempre existiu, porque se a graça só existisse no tempo de Jesus para cá, Adão e Eva teriam sido fulminados. Então a graça de Deus já estava lá doendo, a graça de Deus sempre existiu, mas como João escreve no capítulo 1 seu do seu livro, a graça foi revelada por Jesus. João escreve assim que a lei foi trazida por Moisés, mas a verdade e a graça vieram por Jesus, foram reveladas através de Jesus. Aleluia. te dizendo que ele nos guarda de todo o mal e protege a nossa vida. Então Davi que está falando de uma vida terrena, mas para nós hoje nós falamos de uma vida eterna, ele protegerá a nossa vida por toda a eternidade. E no versículo 8, ele termina dizendo: Estará sobre a tua proteção, so, estará sobre a proteção do Senhor ao saíres e ao voltares, desde agora e para sempre. Aleluia. Você estará protegido quando saíres quando voltares você vai estar protegido quando você sair da tua casa e quando você volta para tua casa você estará protegido quando você vai fazer alguma coisa e quando você volta daquilo que você estava fazendo você está protegido a todo o momento desde agora e para sempre no salmo 23 Davi termina o salmo dizendo que a misericórdia dos senhores nos seguirão todos os dias da nossa vida todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor por longos tempos, os longos dias e a tradução perfeita da letra quer dizer para sempre, aleluia. Hoje o Senhor está nos protegendo, está conosco todos os dias, mas haverá um dia nós estaremos com Ele em glória por toda a eternidade. Então Davi aqui estava precisando de um socorro, ele não só recebeu o socorro de Deus, mas como ele recebeu também proteção, recebeu misericórdia, ele recebeu várias promessas de Deus, que ele seria protegido, bem guardado, que ele seria consolado, que ele seria é, direcionado também, porque no versículo Três, ele diz que de maneira nenhuma deixará que nossos pés vacile. Isso é o, isso é, isso é o, o agir de um bom pastor que não deixa os pés das suas ovelhas vacilarem. O que, que é um pé que vacila? Um pé que sai do caminho, um pé que sai da direção. Então Davi está dizendo que Deus também nos preserva no caminho. Através do Espírito Santo, hoje Deus nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Quando Jesus diz que o Espírito Santo nos convenceria do pecado, do juízo e da justiça, está dizendo que o Espírito Santo nos pastorearia, nos guiaria. Ele mesmo diz no versículo 16 de João, o Espírito Santo nos levaria, nos conduziria a toda a verdade. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Fica com essa palavra de fé nessa noite. Em nome de Jesus. Eu peço a você, se você tem seu pedido de oração, deixa aí no, no chat, escreve aí. Vamos orar daqui a pouco. Deixa aí no, no chat seu pedido de oração, seu comentário, um amém. Deixa alguma coisa aí no comentário. Se você não é inscrito, se inscreva. É, deixa o seu like para nos ajudar a divulgar. É, compartilhe para ajudar o nosso trabalho, para que mais pessoas estejam conosco nesse momento de meditarmos na palavra, orar o Senhor, pedir a graça do nosso Senhor. Eu é um, sei que é um horário que não é muito fácil de estar todo mundo aqui, mas é um horário peculiar e eu quero trazer numa uma live aqui ou num um vídeo separado, eu vou dizer o porquê que esse horário é um horário peculiar nas mãos de Deus. O horário da... da da madrugada, horário da noite. É um horário que muitos recebem esse acalanto de Deus que está aqui no versículo, no capítulo, no, no Salmo 121. Mas, por outro lado, é um horário que muitas pessoas perdem o seu sono, muitas pessoas estão fazendo muitas das vezes coisas que não agradam a Deus. Em um horário como esse. Então, é um horário peculiar também para nós. Orarmos, clamarmos ao Senhor, buscarmos graça diante de Deus e clamar porque nós vivemos dias cada vez mais trabalhosos, difíceis e nós necessitamos de todas essas bênçãos descritas no Salmo 121 e toda sorte de bênção e toda sorte de proteção, toda sorte de graça que Deus possa derramar sobre a nossa vida. Então peço a você, vamos orar neste momento, una comigo em oração ore pelo seu amigo, ore para o seu vizinho, para o seu familiar, ore pelos seus inimigos. Jesus nos ensinou a orar pelos nossos inimigos. E eu tenho para comigo que quando nós oramos pelos nossos inimigos, nós somos muito bem abençoados. Lembra de Jó? Jó orou por aqueles homens e Deus restituiu tudo o que ele perdeu. Quatro vezes mais, perceba que só depois que Jó orou por aqueles homens que Jó teve toda aquela conversa com Deus e Deus muitas das vezes colocou Jó no lugar dele, porque Jó começou a questionar também e no, se não me engano o livro de Jó tem 42 capítulos no capítulo 41 se não me engano ele é, ele ora por seus amigos se eu tiver errado, se escreva nos comentários. Eu acho que o capítulo 41 mesmo, ele ora pelos seus amigos, que nem tão amigos era assim, que ele também aqueles amigos dele também estavam colocando ali, muitas das vezes estavam até pressionando ele, onde está seu Deus e muitas das coisas, duvidando dele. Então, quando ele ora pelos homens, Deus o abençoa grandemente. E é interessante que ele recebe tudo de volta, muito mais do que ele perdeu. E vem Jesus e nos ensina que nós devemos orar até pelos nossos inimigos. Orar por eles. Então, oremos até pelos nossos inimigos. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, Deus de misericórdia, mais uma vez rendemos graças a Ti, Senhor. Por mais essa oportunidade, por mais essa benção de podermos estar aqui, ó oh Deus, neste momento peculiar... Que podemos clamar e orar a ti, Senhor Deus, pedir a tua misericórdia, esse momento maravilhoso onde nós lemos a tua palavra e o Senhor nos instrui, o Senhor nos enche de mais fé, pelo menos eu, Senhor Deus, eu sinto muito mais cheio de fé quando leio a tua palavra, a tua palavra realmente nos renova, nos revigora, nos traz saúde para os nossos ossos, como está escrito no Salmo 139, aleluia. Glórias a Deus, Pai querido, Pai Santo, Pai de misericórdia, onde quer que estejam neste momento necessitando da tua misericórdia, necessitando do teu acalanto, da tua paz, repreenda todo o mal, Senhor Deus, onde que esteja um coração aflito, traga paz, onde esteja um enfermo, Senhor Deus, traga cura, onde esteja, Senhor Deus, um desorientado, Senhor Deus, que o Senhor venha trazer, aleluia, a direção do teu Espírito Santo. Que a Tua Palavra, Senhor Deus, esteja cravada em nossos corações, nos ensinando dia após dia a viver na Tua presença, Senhor. Porque eu creio, Senhor Deus, que toda sorte de bênção vem através da Tua Palavra, porque através da Tua Palavra tudo se fez, tudo se foi feito. E até os dias de hoje a Tua Palavra tem poder sobre a face desta terra e sempre terá. Pai querido, Pai Santo, que o Teu Espírito Santo alcance cada um neste momento que está orando conosco, Seja agora ao vivo ou seja gravado, alcance todas essas vidas, ó oh Deus. Bascule os corações, só o Senhor sabe que cada um clama, que cada um geme, que cada um chora, o que cada um necessita diante da tua face, Senhor. Pai querido, Pai Santo, faça o teu querer, faça a tua vontade. Acampa os teus anjos ao nosso redor, nos dando livramento de todo o mal. E acima de tudo nos dê sabedoria, paz e graça para fazermos a Tua vontade, não só agora, mas por toda a eternidade, muito obrigado Senhor, em nome de Jesus, amém, pai. amém Senhor, graças a Deus, aleluia, se você crê dessa forma, eu peço a você que escreva aí, amém, seja agora gravado, seja depois que, seja agora ao vivo ou depois gravado, escreva aí nos comentários, amém, deixa uma sugestão aí, eu te peço encarecidamente, deixa uma sugestão o que que você acha dessas nossas lives da madrugada no Reino nos dê uma sugestão, faça uma crítica, se você quer que a gente leia um certo tipo de tre... amanhã a gente leia outro outro texto dê uma sugestão de tema de live mas nos dê uma sugestão o que, que, que, que pode melhorar, o que, que pode tirar, acrescentar para a gente sempre fazer o melhor na leitura da palavra e na oração para que possamos ter esse assim, um momento de comunhão aqui, perfeita com Deus e sermos abençoados com a presença de Deus que nunca nos abandona, então peço a ti peço, peço a você, deixe seu comentário aí, nos dê sugestões nos dê, faça críticas é, escreva alguma coisa, nos dê uma sugestão de o que, que nós devemos fazer para melhorar esse momento aqui peculiar de estarmos é, meditando e orando com Deus, amém? Tá deixe seu like para nos ajudar, se não for inscrito, se inscreva, é, compartilhe, não deixe de compartilhar o link dessa live com seus amigos, quando você estiver na, ao vivo ou depois gravado, compartilhe para que a gente possa trazer mais pessoas, porque o povo hoje sofre falta de conhecimento da palavra, infelizmente, o desinteresse em ler a palavra hoje é muito grande. As pessoas estão sendo levadas como ovelhas do matador, sendo levadas por esses líderes disfarçados de ovelhas, cegos conduzindo cegos. Então nos ajude a levar a palavra do evangelho a toda criatura. E como você faz isso? Fazendo a obra do evangelista, clicando no botão do like. São duas formas que você faz a obra de evangelista aqui nesse momento Na verdade são três a primeira mais forte é você compartilhar aliás a primeira mais forte é você deixar o like porque quando você deixa o like o próprio motor de de compartilhamento do YouTube vai compartilhar essas lives com mais pessoas e quando você compartilha você já está fazendo um trabalho também de ajudar esse compartilhamento e trazer mais pessoas para estar linda palavra com a gente e quando você deixa um comentário você ajuda nas tags aonde também vai ajudar a divulgar essa palavra essa live para mais pessoas. Então faça essas três obras evangelista. não deixe de compartilhar, deixar o like, deixar o seu comentário e também se inscrever e ativar o sinos das notificações. Amém? No mais, eu peço a você que fique na paz, que a graça e a paz que excede todo o entendimento possa estar sobre a sua vida. Te espero amanhã. Às 11 h 56 onde nós estaremos aqui mais uma vez com a nossa live, madrugada no reino. Amém? Fica na paz. Que a graça e a paz que excede todo entendimento e as duas consolações do Espírito Santo e o amor de Deus estejam conosco, não só agora, mas por toda a eternidade. E você que crê, diga e escreva aí. Amém. Fica na paz e até amanhã. Até logo, na é verdade, né? Até mais.